Fala galera, beleza? Tô andando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo pra vocês mais um DayVlog Bom rapaziada, tô com sono Acabei de acordar, tá ligado? E rapaziada, olha, olha isso mano Os barcos estão literalmente é, como é que eu posso dizer? Literalmente encalhado, tá ligado? Porque... Porque a maré secou rapaziada Toda vez esse horário, assim, a maré seca e fica assim, tá ligado? Mas depois ela volta, os bairros volta tudo no mar certinho. Então, aqui, literalmente, aqui é aqui onde eu tô agora, que era pra tá fundo, tá ligado? E tá rasinho, mano, olha isso. E aí, já é, rapaziada. Agora a gente vai pegar uma... Uma aí pra poder ver os peixe boi aí eles falaram que falaram quase que tá aí eles falaram que tem peixe boi aí pra... pra gente ver e tirar foto é isso aí rapaziada vejo vocês lá segue steak fui Dreams, broken dreams in my pocket Couldn't think round my neck like a locket Carve your name in my mind Cause you call In the darkness, Ooh. summer heat, bodies lay on the carpet.